Após dois anos em que não pudemos celebrar juntos este momento de grande significado para todos nós, permitam que comece por agradecer de forma reconhecida a presença de todos nesta Sessão comemorativa do Feriado Municipal, aproveitando para desejar as maiores felicidades neste novo ano que há poucos dias começou. Num dia carregado de simbolismo, o que nos congrega hoje neste Salão Nobre do Espaços do Conselho, mais do que a celebração de um momento soleno da nossa vida em comunidade é um momento de educação do que fomos, de exaltação da nossa identidade, um momento de afirmação do presente e de consagração dos nossos valores, um reencontro com a nossa história, mas também um tempo de reflexão sobre o que queremos ser. Esta é a oportunidade adequada para lembrarmos orgulhosos a nossa longa e nobre história, que remonta há muitos séculos atrás e que se iniciou com o momento que hoje estamos a comemorar, a conquista de Óbidos aos Mouros por Dom Afonso Henriques no longínquo ano de 1148. Mas este momento serve igualmente para celebrar óbitos, recordando todos aqueles que tiveram um impacto direto e determinante no crescimento e desenvolvimento do nosso Conselho. Celebrar óbitos através da comemoração do seu feriado municipal é elevar o nosso município a uma dimensão que ultrapassa a sua dimensão histórica, constituindo-se como um tributo a todas as mulheres e homens que no nosso Conselho, com o seu esforço, ambição e coragem, criaram no dia a dia as sinergias necessárias para a construção de um conselho que cresceu, desenvolveu, sem perder a sua identidade, moldando-se aos novos tempos, às novas necessidades, num caminho onde o engenho e a audácia nos conduziu a um Óbidos atual, cada vez mais criativo e inovador. O que torna Óbidos um conselho tão singular é precisamente este cruzamento de uma memória de vários séculos e uma modernidade construída por todos, que é motivo de orgulho para os obidensos. Óbidos é, acima de tudo, um conselho onde a riqueza maior são as pessoas. Por isso, não há melhor maneira de, celebrar, de assinalar o feriado municipal e celebrar óbidos do que premiar a dedicação de pessoas e instituições que se notabilizaram pelos seus, pelos seus méritos pessoais ou feitos cívicos, contribuindo diariamente para o bem comum, sem esperar nada em troca que não seja o bem-estar da comunidade. É neste contexto que hoje aqui tivemos a honra de prestar homenagem a dois profissionais no âmbito da saúde, que se destacam pelo seu empenho, dedicação e serviço é inestível numa área tão sensível à vida das populações e uma associação que tem feito um trabalho extraordinário de âmbito solidário de apoio aos mais garanciados. Neste justo e merecido tributo que o município aqui prestou, quero deixar aos homenageados gratidão pelo serviço prestado e desejar felicitações pessoais a todos e a cada um em particular. Minhas senhoras e meus senhores, o ano que ainda há pouco terminou foi marcado por um tempo carregado de interrogações, de problemas de difícil compreensão e gestão, como a pandemia e a guerra que a Rússia decidiu fazer com a invasão da Ucrânia, atentando contra a paz e perturbando de forma grave os equilíbrios sociais e económicos da Europa e do mundo. Surgiram assim novos desafios no contexto da vida social e económica numa Europa de que fazemos parte. Neste novo contexto europeu e mundial, Novos desafios colocaram também o nosso Conselho. Mas constantes têm sido os desafios colocados no sentido de aperfeiçoar o desenvolvimento de óbitos e a qualidade de vida dos obedientes. O certo é que no ano de 2022, com a ação do Executivo Municipal, aliada à riqueza e ao valor das nossas gentes, das nossas instituições, da intensa atividade cultural e da vocação turística de sempre, foi possível continuar a proporcionar um desenvolvimento sustentado do nosso Conselho continuar a alavancar a nossa economia e afirmar Óbidos a nível regional, nacional e internacional. Na verdade, em 2022, Óbidos pela quinta vez consecutiva voltou a ser distinguida pelo Prémio Cinco Estrelas Regiões, com duas menções, nomeadamente na categoria Aldeias e Vilas e Festas, Feiras e Romarias, através do evento Mercado Medieval, sendo assim reconhecido a beleza e a riqueza das suas paisagens e a qualidade e excelência das suas atrações turísticas. Óbidos foi também distinguido pelo Quinto Banco Consecutivo como Galardão Município Amigo do Desporto. Sendo igualmente distinguido enquanto a Autarquia Solidária, Óbidos foi assim reconhecido pelo seu elevado desempenho em projetos onde privilegia o desporto solidário, a promoção da ética, valores desportivos e a sustentabilidade ecológica. Mas Óbidos está igualmente de parabéns por voltar a conseguir a atribuição da Madeira Azul para as praias do Bom Sucesso e do Rei Cortiço e o Galardão Praia de Qualidade de Ouro, atribuído pela Quercos, que reconhece a excelente qualidade da água balnear das nossas praias. Em Junho de 2022, a Junta Freguesa do Val ganhou o Prémio Autarquia do Ano na categoria Património e Cultura, com o projeto Abrigos da História. No ano que agora findou, a Óbites retomou com grande sucesso, após dois anos de paragem devido à pandemia, os eventos Festival de Chocolate e Mercado Medieval, que com a sua qualidade e diversidade chamaram Óbidos dezenas de milhares de visitantes, quer nacionais, quer estrangeiros, que impulsionaram o desenvolvimento da economia local, continuando os mesmos a afirmar-se no panorama nacional e internacional como eventos de referência. O facto de voltou a acontecer com mais uma edição do Vila Natal, contou com a visita de uma centena de milhares de pessoas, colocando Óbidos como uma grande referência do Natal, em Portugal. Também em 2022, com o Fólio, vivemos em Óbidos mais um evento cultural único, com cerca de 60 mil visitantes. Tiveram a oportunidade de estar presentes num evento que envolveu 560 oradores e dinamizadores, 17 exposições, 31 concertos, 374 horas de programação e contou com a participação de 20 países. No ano que agora terminou, o Conselho de Óbidos voltou a encher-se de fé, com o retomar das celebrações da Semana Santa, que atraíram à Vila e ao Conselho milhares de pessoas, o que prova que as nossas tradições religiosas continuam a cativar crentes e turistas de todas as regiões do país e do mundo. Mas 2022 foi também o ano em que assistimos à continuação da afirmação de um modelo de governação de proximidade, Liderado por o tipo Executivo Camarário, sempre a pensar nas pessoas, na satisfação das suas necessidades, no cumprimento das suas expectativas e que permitiu continuar a elevar e aperfeiçoar a qualidade de vida dos obidenses. Neste dia, quero aqui também fazer uma justa e merecida referência à excelente ação que ajudas de freguesia realizaram no nosso Conselho. Para além da sua contribuição para a melhoria dos índices de conforto e de qualidade de vida dos seus fregueses, é de realçar a sua importância no retomar, após dois anos de entrego, das festas e romarias que são a essência das nossas tradições populares. Como Presidenta da Mesa da Assembleia Municipal, não podia deixar igualmente de realçar que no ano que agora terminou tivemos uma Assembleia que continuou a afirmar-se como a verdadeira casa da democracia e que na sua diversidade e diferença disse sempre presente ao melhor para óbitos. Minhas senhoras e meus senhores, é com grande vontade continuar a fazer de óbvios um Conselho cada vez melhor que iniciamos 2023 com grande confiança no futuro. A confiança e as certezas que hoje as palavras do Sr. Presidente da Câmara aqui nos deixaram. Palavras essas que nos dão a garantia de que o atual Executivo Camarário continuará a vencer os desafios do futuro, construindo cada vez um Conselho melhor. Termino dizendo que neste momento de celebração, não nos podemos esquecer da responsabilidade que a todos nos cabe perante a nossa terra, perante os obedientes atuais, mas sobretudo perante os obedientes das gerações futuras. Tudo isto se quisermos que esta continue a ser uma terra com futuro, uma terra de muitos 11 de janeiro, festejados e celebrados na alegria, na felicidade e no orgulho nosso e dos nossos filhos. Bem hajam, viva óbitos!